Só explica uma coisa, e as instalações de água, esgoto da casa, teve algum problema por ser de steel frame não. ou não? Não, o problema é que tem aqui é de execução. Por exemplo, o profissional não instalou o registro geral na casa. <risos> Aí falta de projeto também, né? É... <risos> Cara, é assim, É não colocou, por exemplo, é, o extravasor na caixa d'água. Então, se a boia der algum problema, é, vaza. Fedeu, a casa inteira, <risos> vaza tudo. Mas, assim, é, é mais fácil executar uma instalação hidráulica numa casa de estilo que de alvenaria. Simples. Eu sou especialista em alvenaria, eu sei o uhum. que eu estou falando. Estou uma vida inteira fazendo isso. O que, que a gente faz? Consertar, então, essa questão da hidráulica é mais simples aqui? É mais simples porque, eu, digamos que fosse, é, por exemplo, digamos que eu tivesse que consertar aqui. Eu tenho piso... Sempre eu falo pro pessoal, gente, fez uma obra, eu, eu sempre deixo uma caixa de pulso sobrando Igual. Sim, A, excelente, boa aqui prática. Aqui fizeram isso, os pulso estão lá, tá guardado. Se eu precisei no banheiro, eu posso, por exemplo, fazer do, da, da parede externa, que eu tenho condição de fazer pelo quarto, um uhum, exemplo. Sim, é verdade. Então, pô, é, é, é tão simples quanto assim, eu tenho ferramentas, você sabe que eu tenho todas que preciso então... Eu tenho uma ferramenta que é o serrote elétrico. Eu corto, uhum. tiro, essa mesma peça que eu tiro, eu vou devolver Vai pro devolver. local. Então, assim, com muita facilidade. Então é mais simples fazer reparo e manutenção é mais no simples. estilo do que na alvenaria. É, porque se for na alvenaria, você tem que quebrar tudo, sai quebrando tudo. Tipo assim, ali você corta. Uhum. Você corta e bota um corativo, vamos dizer. Uhum. Na alvenaria, não. Quando você quebra, por exemplo, poeira. O melhor jeito que novenaria para fazer é cortar, por exemplo, uma serra mármore. Uhum. Aí você vai fazer poeira. Tudo bem, dá para aliviar a poeira, mas é sugerida toda. Eu não... Cara, não tem nem comparação, é muito mais simples. É, eu e eu não tô falando com muito mais simples pra te agradar. É muito mais simples. Não, né? Tô que você tirou já o móvel daqui, botou pra lá. É, aí tudo. provavelmente botou tomada lá, que tudo. Tudo, tá tudo embutido. Aqui é não tá aparecendo, mas tá tudo embutido. Pois é, aquela história, né? Eu sempre falo as pessoas. Se você quer reformar ou tá mudar, mudar alguma coisa. De bolas, né? Tô sentindo isso. É. Mas eu sempre falo as pessoas: se você quer alterar alguma coisa ou consertar alguma coisa numa obra, de estilo. Você leva dois dias. É, e e a alvenaria vai ser duas semanas. E quer ver uma coisa que eu, que eu acho legal? Aqui, pela estrutura da casa, eu quero fazer um segundo pavimento no futuro. Não, você tem até um pé direito duplo aqui, né? Tem, aqui o pé direito é bem grandão. Aqui tem 3 metros e alguma coisa. Tá? Olha, é bem alto. Ele é alto, ele é bem alto. Então aqui a gente quer fazer um segundo pavimento. Olha só, pessoal. Se eu fosse uma obra de alvenaria, por exemplo, tá? eu teria que seguir, pra depois fazer o cintamento, pilares, todo uhum. aquele negócio pra botar lá e tal, papo. Qual é a vantagem aqui? Eu arranco esse, essas treliças, que é, eu já parafuso todas uhum. e não jogo nada fora, Não, certo? não joga nada fora. Eu guardo a mesma medida, tiro, vem e coloca lá laje seca. Sim. Subo as paredes, que já é tudo engenheirado, bonitinho, e coloco um lugar e coloco ele lá em cima de volta. É isso aí. lugar, Mesma coisa, mesma medida. Então, assim, claro que toda reforma dá trabalho. Sim. Né? Assim, pô, vai mexer aqui, se tirar móvel e tal, toda reforma dá trabalho. Só que, assim, o estilo, ele te dá até essa possibilidade a mais. Por quê? Eu vou lá na Helena, faço um orçamento de quantas treliças eu quero pronta. Então, uhum. ela já vi semi-pronta, ou até pronta, né, Helena? Pronto, até pronta, até Porque, assim, eu pago lá o frete, né, direitinho, é isso. o caminhão entrega aqui pra mim montada. É isso eu chego... a treliça vale a pena parede eu não vejo tanta vantagem, mas vontade é, pa... não, mas pra é. Treliça... parede eu também não vejo vantagem, mas treliça sim porque é grandão né é. Que tá montando então por exemplo digamos que eu preciso aqui aqui dá 30 e 30 né Helena? É 40 e lá? 40 Lais seca né é 40 e 40 lá é seca então ó, 40 e 40 eu vou botar uma lá e é seca aí vamos dizer deu um exemplo não é que ah, deu 20 treliça uhum. vai vir pronta cara aí e outra coisa por ser de estilo, é leve para jogar para cima. É, não precisa de muito. É, é, porque, por exemplo, se for, dependendo do material que for, filho, só no mundo. Aqui não, tem essa vantagem de, pô, duas cabeças chegar, empurrar e botar lá em cima. Então, existe uma, uma, uma vantagem no estilo que só quem trabalha no estilo sabe o que, que eu tô falando. Galera, <coughs> vamos agradecer ao Wesley por essa super visita por esse convite, por esse papo maravilhoso. Se vocês não conhecem o canal do Clube do Gato, não deixa de lá. Sabe aquela parte do civil que eu não entendo nada? Né? E eu nem falo aqueles detalhes assim, que eu sou dou orelhada? Pois é, esse cara que é um especialista. É ele que finaliza a obra todinho. Começa, ele finaliza. É. Então, se vocês tiver qualquer dúvida, não deixa de lá no canal. Pegar as dúvidas dele sobre montagem, construção, instalações...